Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Misel BM falando e eu estou aqui no canal Crypto Space Marketing, o seu canal de criptomoedas sobre criptomoedas, informações, investimentos né? Ah, e sobre é, tutoriais de como é, comprar e vender e assim por diante. E nesse tutorial eu quero ensinar você a usar a Walltime, Time, okay? uma a carteira brasileira que eu tenho usado, e a facilidade que ela tem me trazido é a seguinte, porque ela tem uma conta na Caixa Econômica Federal e eu também tenho, a transferência da minha conta para a conta da Walltime é rápida, né? A Via Teve, isso facilita o processo ah, validando o, o valor lá dentro da Walltime é, em pouco tempo, tá bom? Então eu vou fazer aqui o um processo de criação da conta, tá? Para você saber criar a conta e depois a gente vai fazer o processo de envio de valores para dentro da conta e compra de bitcoins. Então, vamos, vamos lá. Então, primeiro eu vou começar aqui. É, você coloca aqui, então, um e-mail que você quer trabalhar na walltime. Coloca uma senha, tá? E aqui você pode clicar, né? mesmo sendo o campo de login, é o mesmo campo de cadastro. Então, eu vou clicar aqui. Tá, eu vou, como eu já havia tentado com esse e-mail, vou tentar novamente, vou ver se vai dar certo, tá bom? Aqui eu vou esperar, exatamente, chegou aqui no meu e-mail, então, o all-time é ó, um hash, né? Deixa eu ver aqui esse primeiro aqui, tá bom? Vai chegar um código, você volta na all-time, tá? E você coloca aquele código ali e prosseguir, ok? Código confirmado é um campo obrigatório, deixa eu só ver aqui se eu errei aqui alguma, ah, deixa eu ver só um minutinho, hash, ah tá, perdão gente, é esse código aqui abaixo, tá bom? Eu peguei o código errado, não é este acima, é este abaixo, tá bom? E eu coloco aqui, acabei errando o código. Código que você digitou é inválido. Por favor, cheque cu cuidadosamente, cuidadosamente, tente de novo. Caso o problema persista, tem que fazer login novamente ou informe o problema. Deixa eu só me ver aqui, pessoal. Ah, eu acho que é esse segundo e-mail aqui. Como eu recebi dois, é esse aqui de baixo, tá? Então eu vou tentar novamente, tá? Lembre que tem que ser o, o, você vai receber um só, né? Como eu já tentei duas vezes, acabei pegando errado, mas você vai recebendo seu e-mail um código assim. E vamos apertar em prosseguir e pronto, tá bom? Nova conta, seja muito bem-vindo ao All Time. Confirmar a sua senha, senha que você usou ali na frente, seu nome completo, tá? Sem abreviações, data de nascimento, nacionalidade, país, nascimento, número de CPF, ok? Ah, declaro que as informações são verdadeiras, clique em, em, em declarar, criar a conta e você vai entrar dentro da sua conta all time tá bom segue os passos lá dentro você vai ser pedido tá para poder é, enviar os seus documentos a sua documentação você envia ela é validada ok eu não vou fazer o todo o processo para esse vídeo não ficar longo tá bom mas é muito simples só seguir o passo a passo tá bom continuar e depois eles vão validar a sua conta como uma pessoa né você eles vendo que você realmente é uma pessoa e tal. E uh, assim que validar a sua conta, você já pode entrar dentro dela, ok? Então, eu vou pular esse processo aqui. Eu não vou entrar, não vou terminar esse processo, tá? Outra hora eu termino, para minha esposa. Eu vou entrar na minha conta da Walltime, ok, pessoal? Então, agora eu vou entrar na minha conta. Ok. Ok. E dentro da minha conta, vocês vão perceber, tá? Deixa eu só verificar aqui, tá? Que eu estou aguardando, tá bom? Aqui eu estou aguardando um valor que eu já depositei aqui dentro, ok? Então, você fez seu cadastro, sua conta foi validada, né? Parabéns, você está dentro da sua all-time. Ela se parece com isso aqui, tá? Você pode rolar para baixo, que são as transações que ela tem feito, né? compra e venda, compre e venda, aqui está a cotação do dia, tá? É a cotação da wall time, ok? Observe o seguinte, pessoal, eu vou abrir aqui uma outra carteira, que é a Bitcoin Trade, ah, existe uma variação, às vezes muito grande até, de uma conta para outra, ou seja, de uma a cotação de uma exchange para outra, né? Se nós viermos aqui, por exemplo, na, na Bitcoin Trade, tá? Eu vou entrar aqui, deixa eu ver aqui onde que eu posso... Vamos ver aqui Bitcoin trade e aqui ela tá me dizendo que que a última né ou seja a a, a sua última é, última cotação é de vinte e e reais e na wall time é de vinte Ok então existe muitas vezes de uma de uma carteira para outra uma diferença muito grande para você comprar Bitcoin aqui na wall time é um pouquinho mais caro na Bitcoin trade um pouquinho mais barato, tá, e ah, muitas pessoas pegam e fazem, né, essa modalidade de comprar onde tá mais barato e vender onde tá mais caro, se chama arbitragem, tá, muitos robôs fazem isso e pessoas fazem isso também. Ok, então eu tô aguardando o valor cair aqui, tá bom, ser validado aqui. Mas eu vou mostrar para você o processo que eu fiz para que isso aconteça. Tá? A primeira coisa, eu só vou abrir o meu WhatsApp Web aqui para que você tenha uma ideia. Para isso eu vou pausar este vídeo. Muito bem, pessoal. Então eu voltei aqui tá? é... e eu puxei aqui meu WhatsApp Web. Por quê? Porque eu usei o meu aplicativo, do meu celular, da Caixa Econômica, enviei. Ah, o dinheiro para o all time e tirei um print mandei para o meu whatsapp web para que fique fácil né eu baixar aqui por exemplo né eu poder arrastar e jogar aqui dentro da da wall time tá bom então vou, um, vou falar passo a passo então primeiro você tá dentro da sua all time você colocar aqui dentro dinheiro tá reais para você transformar em bitcoin você vai fazer o que vai apertar em depósito tá e vai aparecer para você que já tem um depósito em andamento vamos dizer que eu vou depositar um novo depósito tá bom vai para você reais ou bitcoin se aperta em reais tá e aqui o valor que você quer enviar muito bem o que que eles pedem para que você vi o valor um pouco picado então vou colocar aqui mil e zero um tá bom opa zero um opa. então mil tá? E 1 e 2, vamos colocar aqui. Por que eu coloquei 1002 aqui, pessoal? Presta bem atenção. Porque para que fique fácil a verificação deles, tá? É que eles verifiquem de forma rápida. Se eu apertar em continuar, tá? Por quê? Eu eu enviei aqui, né? Aqui, ó, se você ver o meu o meu o meu comprovante, eu enviei lá 1002, né, para o All Time serviço. Então, se eu aperto em continuar, o valor declarado foi recentemente utilizado. Se eu já fiz esse valor antes, então ele vai dar essa mensagem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro valor para você é, poder ver comigo. Tá? Aqui, vamos colocar. Vamos, co vamos colocar 1003, tá bom? Continuar. E aqui, pessoal, então, modo selecionado, valor informado, 1.003, tá bom? Transferência bancária, escolha o banco de origem. Da onde você está enviando? É da tua conta da caixa? Então, você escolhe aqui, conta caixa do seu Inter, Banco Santander, Banco Votorantim, tá bom? Tá? E, é, bancos conveniados, são bancos rápidos de você trabalhar aqui com o Alltime, Time, tá? E bancos mais usados, os outros bancos normais você deve conhecer. Então, eu escolhi Caixa Econômica Federal, porque é o que eu uso, tá bom? Aqui, ó, Wall Time, Serviços Digitais, Confirmar Depósito. Aí eu clico aqui em Confirmar Depósito, vai aparecer esse campo aqui, e eu puxo aquela imagem que eu baixei aqui, né, do WhatsApp Web, né, eu puxo ela aqui e adiciono aqui, ó, tá vendo o maisinho? Só eu soltar aqui, tá bom? E pronto, ele vai, é, a, a, ele vai puxar o arquivo e eu Clico aqui em enviar comprovante. Assim que eu fizer isso, enviar comprovante, ele vai ficar dessa forma. Vou cancelar aqui porque eu já fiz, né? Não preciso fazer de novo. Então, ele vai ficar assim, com uma, com uma é, ampulheta, né? Uma, um negocinho de tempo aqui, esperando né? uma nova ordem. Tá, tá esperando aqui, ó. ó. Eu fiz isso aqui há algum tempo atrás, já um, alguns... Acho que uma meia hora atrás, no valor de 1.002, tá Tá bom? Seu depósito está sendo verificado. Você será avisado por e-mail assim que concluirmos, tá bom? Então vai ficar aqui aguardando e eu posso então verificar, ficar aqui de olho, verificando que caia aqui, tá bom, pessoal? Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pausar esse vídeo, tá? Eu vou pausar esse vídeo, e assim que aparecer aqui, eu volto a gravar novamente para que vocês vejam o processo inteiro para comprarmos os bitcoins, tá bom? E podemos enviar para outro lugar, ok? Então fica no, aguardo, fica no aguardo aí, que eu já já volto até a próxima etapa do vídeo. Ok, pessoal, já foi validado, tá? Aqui demorou aí em torno de uns 20 minutos, mais ou menos, no máximo meia hora, tá? Geralmente até menos que isso. Então, eu consegui colocar aqui dentro da wall Time mil reais, tá bom? Vou tá estar transfer... agora esse saldo está em reais. Como que eu faço? Agora eu vou comprar bitcoins, tá? Vou comprar e como é que eu faço isso? Muito simples, galera. O que, que você vai fazer? Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui. Ah, então, eu vou, posso tanto apertar em cima, ele já manda o valor para cá, tá? Se não aparecer aqui, é só você apagar esse 2 e pôr de novo, tá bom? 1.002 e, e pronto, aparece o número exato de satoshis, tá bom, pessoal? Centavos de Bitcoin se chamam satoshis, ok? Só quando tem número antes aqui, depois da, da vírgula, que é 1, 2, 3, aí se chama bitcoins. Mas antes se chama então, eu vou estar tá comprando esse valor. Muito bem, simples, né? Reais, vou transformar agora em bitcoins. Vamos lá? Então, tá bom. 1.002 vai dar 0.0444930. Muito bem, criar ordem. Eu vou, então, clicar aqui neste botão criar ordem. Essa é a cotação a qual estou comprando, ok? Vamos lá. Ele vai... É, começar a dar andamento aqui na ordem, ok? Ordens ativas, bom, e deixa eu ver aqui, ordens ativas, e ele está em processamento, tá? Ele está em andamento a minha ordem, então, é, ele ainda não foi feita totalmente, então, deixa eu ver aqui, vai, ah, pronto, apareceu, foi rápido, tá? E eu recebo no meu e-mail, tá? Vamos lá, dar uma olhada, ó, wall time, execução total da ordem. Às vezes ele faz parcial 1, parcial 2, parcial 3, até chegar ao valor total, só que agora recebi aqui um e-mail de execução total da ordem. Pronto, pessoal, eu tenho aqui bitcoins dentro da minha carteira, simples, fantástico, não tem é preocupação nenhuma agora pessoal que que eu vou fazer agora eu posso estar enviando para qualquer lugar a ao time ela tem uma questão peculiar toda vez que você acrescenta uma carteira nova aqui para você estar enviando bitcoins para alguém tá ela, ela ela faz ela liga para você no seu telefone perguntando Misael fulano você que acrescentou essa carteira para você enviar bitcoins eu vou falar sim foi e aí você pode estar registrando a carteira. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu quero retirar esses bitcoins e agora eu vou mandar para minha outra carteira aqui na Bitcoin Trade, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu posso enviar para qualquer outro lugar também. Então, eu vou clicar aqui em retirada. Muito bem. Olha só as carteiras que eu registrei aqui, ó. Essa aqui é a minha carteira, tá? Esse código aqui é a carteira. Da Bitcoin Trade. Então, para eu enviar para a Bitcoin Trade, lá dentro eu pego aquele código, tá? E eu, ó, efetuar nova retirada. Criar, ah, então, eu venho aqui, efetuar nova retirada, tá? E para onde eu vou enviar, ok? Eu vou enviar para essa carteira que eu já estive eh, trabalhando com ela, que é a Bitcoin Trade. Então, eu vou clicar aqui, tá bom? Se eu quiser acrescentar, tá bom? Eu, ó, nova conta bancária em reais. Eu posso acrescentar uma nova conta bancária, né, ou acrescentar uma nova carteira. Deixa eu só ver aqui como eu faço para acrescentar, ó, aqui embaixo. Novo endereço de Bitcoin. Se eu clicar aqui, eu preciso registrar aqui dentro um novo endereço, tá bom? De Bitcoin para onde eu quero estar tá enviando, OK? Então eles têm toda essa segurança. Como eu já registrei a minha, eu vou estar tá enviando para cá. Muito bem. Então, uh, o que, que eu tenho disponível hoje para enviar para essa carteira, que é a minha Bitcoin Trade, tá bom? É, pessoal, vocês podem guardar aqui na, na, na sua wall time, seus bitcoins, deixar guardado aí. Vocês podem enviar para um projeto, uma empresa, investir, tá bom? Mas eu estou fazendo esse processo para vocês entenderem. Muito bem, continuar, eu vou então continuar enviado para essa carteira aqui. Eu vou querer o máximo, tá? Ele vai tirar uma taxazinha de 0,00032000, tá bom? É uma taxazinha que ele vai estar tá tirando. Eu vou, o máximo que eu puder enviar, fora a taxa, obviamente, eu vou requisitar retirada. Para onde? Para essa carteira. Posso modificar de última hora? Posso, mas daí vou ter que passar pela verificação. Eu já registrei ela aqui, requisitar tirada, retirada, ok? Aguardo um minutinho ele está em andamento tá bom agora eu preciso aguardar eu posso aqui no início tá enviado enviado para tal e tal é, é, é carteira que é a minha bitcoin trade ok e eu vou estar tá verificando lá então uma coisa importante pessoal se eu clicar aqui ó control uma página aqui ao, ao do lado o que acontece tem um livro de registro, né? Das, das, das dos envios das moedas. E aqui nesse livro eu encontro a minha. Vou dar uma olhada aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O meu envio foi de. Vamos ver quanto que foi. Foi de. Deixa eu ver aqui um minuto. É 0,044, correto? 0,044. Então vou procurar a minha aqui, ó. 0,044. Ver se ela tá aqui. Se ela ainda não, se ela apareceu, se ela ainda não apareceu, tá? Vou dar um refresh aqui, porque ela precisa aparecer aqui. Pronto, apareceu, tá bom? Então, não confirmado, mas eu posso também pegar esse código hash aqui, ó, bem grandão, tá? Esse número, ok? Isso aqui é importante, tá, pessoal? Eu posso ir na blockchain, que é o livro central de todas as transações, tá bom? Blockchain. Tá, e eu posso colocar aqui, ó, nessa lupinha, coloco aquele código bem grande, tá? Código bem grande e eu posso verificar. Ou simplesmente, se você quiser, tá? Opa, eu errei aqui. É, nessa lupinha aqui, tá? Eu vou, vou clicar aqui e vou apertar só Enter. Ó, ainda não foi encontrado, tá? Mas eu posso fazer o okay. quê? Simplesmente apertar o Ctrl e abrir uma nova janela aqui e acompanhar aqui se foi confirmada a transação. transação está em andamento, tá vendo não foi confirmada. Ou, ou eu observo aqui neste livro de registro ou neste livro de registro aqui, tá bom? Então, esse livro de registro é importante porque esse código hash aqui grande é o seu comprovante, é o comprovante que você enviou. Esse código hash é importante. Ah, Miséu, você enviou os bitcoins para mim? para alguém? Tá, me manda o código hash, o ID hash, tá? Que é o, é o código grande, diferente do, a, do código que é da carteira, tá? Isso aqui é o comprovante e essa aqui é a carteira, ou seja, essa é a carteira, tá bom? Então, como que eu comprovo? Ponho aqui em cima, Ctrl e aperto para abrir uma página ao lado, tá? E eu observo, então, eu fico de olho para ver se foi confirmado. Oh, uma confirmação tá ainda pendente aqui né uma confirmação tá sendo confirmado até que chegue aqui na minha Bitcoin Trade geralmente eu recebo um e-mail da Bitcoin trade tá é deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui Bitcoin trade ó você está recebendo 0.044 Bitcoin trade tá me dizendo que eu estou recebendo lá tá bom Pessoal, tomara que não tenha ficado muito longo esse vídeo, tá? Mas é, é uma forma de poder ajudar aqueles que querem é, comprar facilmente bitcoins e mandar para algum lugar e assim por diante, tá bom? Ah, se você quiser receber bitcoins de alguém aqui, é simples: aqui ó, depósito, tá? Efetuar novo depósito agora em bitcoin, tá bom? Quantos valor em Bitcoin? Quantos que você vai estar recebendo aqui? Ah, eu vou estar recebendo de um amigo meu um Bitcoin inteiro, Israel. Tá? 1,0. Aí, continuar. Ele vai gerar uma carteira para você, tá? Nossa, receber um Bitcoin aí de um amigo é top, hein? Eu pego aqui esse código e mando para o meu amigo. Ou mando lá na empresa, lá no projeto que eu estou participando, para receber aqui... É neste lugar, tá? Mas é importante, a wall time ela tem umas limitações, que é não reutilize esse endereço, tá? Depois, esse endereço é gerado apenas em uma transação. Então, não, não é muito bom receber dinheiro de projetos aqui, nem de empresas, tá? Somente de pessoas, ok? Para que cada vez que você for receber, você gera, gere um código. Como eu não vou fazer isso, eu vou ficar aqui a, apenas... Ah, para finalizar este vídeo. Grande abraço para vocês, tomara que tenha ajudado e até o próximo vídeo, pessoal. Dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal, na descrição tem algumas opções de investimento e até o próximo.